Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus consagrados! E eu estou aqui com um vídeo novamente de dia de Adesone Meu Deus, está muito molhado! Estou enxergando! Não estou enxergando! Mas ainda está molhado! Olha os meus fones! Pequeno, pequeno, muito pequeno! Bom, espero que o áudio do jogo não, não esteja mais alto do que a minha voz Mas eu deixei no volume 10, que eu acho que isso está bom Vamos no cassino aqui Ganhei 10 ouro, além de eu não precisar mais de ouro, porque eu já tenho ouro suficiente que o jogo está... o jogo irá desativar seu servidor, então eles deram... eles deram muito ouro Para os jogadores, eu estou com 143 mil Eu posso comprar agora tudo, quase tudo Eu posso comprar dinheiro para comprar, não posso comprar isso aqui, dá tudo Mas eu vou comprar aqui, compra dinheiro, compra Ai que delícia! Tô com 260. Compra mais dinheiro. Vamos gastar, vamos gastar. Porque o comunismo Isso, gasta tudo, filha da puta, que gostoso. Puta que pariu. Mas enfim, a gente chegar até um milhão. Nossa, mais uma, mais uma vez. Puta que pariu, um milhão. Um milhão de dinheiro, vou comprar tudo. Que porra é essa? Que assim, ó. é estranho. Porque é investigação. Ah, agora eu posso comprar, é. Mas eu vou comprar tudo. O jogo está terminando. Eu já desativar seu servidor Ai tá bom, vira. eu compro o carro. O meu briga, O que? Ah, ok. Mas gasta tudo! Eu tô enxergando, estou tudo preto aqui, não usando no álcool. Mas que delícia! Sim, eu estou louco, estou muito louco. Mas vai é rápido. Não, eu estou pobre. Eu quero essa granada. Eu quero essa granada. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero essa granada. Agora acabou tudo, né? Agora acabou. 149 mil ainda. Não sei porque serve isso, mas eu vou usar. Mas eu vou usar não, vou comprar, só quero gastar Mas eu estou louco, eu estou louco, estou louco Aqui antes 30 Aqui 35, não sei se eu vou conseguir chegar antes Mas assim, eu estou comprando tudo Estou louco, estou louco tô louco O que está acontecendo? É... O que que eu faço? Eu posso atualizar essa arma aqui? Eu não vou gastar mais ouro não, desculpa, não vou gastar mais ouro não, mas deixa me 129 mil ouro. Que eu vou me muito. Eu quero atualizar minha arma, mas como eu faço isso? Essa aqui ó. Tipo de fogo ah, agora está no nível máximo. Cadê minha outra arma? Bom, eu vou trocar de arma aqui, porque eu não aguento mais jogar com a mesma arma Já faz o que? Dois anos que eu jogo com a mesma arma? Já faz dois anos que eu jogo não... com... eu jogo, jogasse com a mesma arma? Eu jogasse com essa big boy aqui Eu não troco faz quase dois anos Dois anos, foda-se, dois anos Eu não sei onde são essas Vamos testar todas essas armas, eu vou trocar pela big boy Grande garoto, não sei porque é o nome dessa arma, não sei Que boa grande garoto Pra América, que tem hack, tem muito hack Puta que pariu ah, Ainda perdi a porra, vai chamar meu cu Perdi a porra do renascimento Vai Carlos Mas sim, eu não vou conseguir jogar com esse óculos Depois eu faço um desafio Ô, Filha da puta, nós estamos perdendo Não adianta mostrar essa bandeira, trazer de seu cu mas ainda estamos aqui Ah, p***, você vai tomar no cu. Eu estou com medo ah! O jogo bugou! O jogo bugou! Não é culpa minha Estão perdendo, tô perdendo. Eu tô avançando pela zona... O grupo tá morrendo muito. E aí, filha da puta, arrombado. Ah, mas dá pra me ver com essa cabeçona de abóbora. Ai, filha da puta! Tô todo bugado aqui Mano, o que... O que tá acontecendo aqui? É a América! Pelo menos eu consegui ativar a zona A Ai, filha da puta! Ai, caralho! Tá difícil, tá difícil Eu não acertar uma granada, vai tomar no cu É sempre o meu grupo que perde, vou sair dessa porra, vai tomar no cu vocês também Ativa logo essa porra dessa zona aí, ô oh, filha da puta, não fica parado, não O que que tá acontecendo? Tô com medo, acho que tem um no chão Olha, olha Porque sempre é eu Sempre é eu que me foda nessa caralho Tomando no oh, cu, seu filha da puta Ó, tem chifre, chifrudo corno, safado Mas vai tomar no cu o cara, eu acho que o cara se acha esperto só porque tá matando um novo. Não sei por que serve isso Eles tão envolta, avançando aqui Ai, filha da puta, tá esperto, né, caralho Mas não morre, filha da puta, tem chumbo na vida, caralho Volta aqui pro da peste do cão Mas não morre, filha da puta Mas tá difícil, hein Mas, filho, eu dou com muito. Filha da puta! Filha da puta! Filha da que caralho! Matei também, ó. Chuta porra! Chandra Vamos ganhar? Mata, mata, mata, mata, mata. Confia, confia. A zona, a zona, a zona, corre. Não deixa ativar, não. Não deixa ativar, não. não não não não não não não não não não a granada como a granada desativa essa porra desativa essa caralha logo <spSovel> não deixa eles ultrapassar para o nome dele o bando de filha da puta avança essa caralha logo que eu mato vocês tomar no cu vai tomar no cu ai ai eu porra Oh, mas tá difícil, olha o filha da puta parado, olha o nem e tal Tá difícil, eu não consigo Nosso grupo está vacilando muito Mas filha da puta, matou meu amigo. Mas tá difícil aqui, hein? Ai, caralho, filha da puta, que fuso! Tô matando, tô matando, tá bom? Mas o que aconteceu aqui? Eu acho, eu acho que tem inimigo aqui. Aí eu tô com medo de levar na bundinha. Lá, cara, filha da puta. Desativa essa sentinela do caralho. É tá difícil aqui, hein? É tá difícil. Mas o que está acontecendo? Filha da puta! Filha da puta! Errou o caralho! Errou! também estou errando muito! Ninguém... Ninguém me dá cobertura Gave-me cobertura É difícil, eu estou de terceiro, não fazendo nada Calma, deixa eu chegar Calma, bando da puta Queria mais XP, caralho Aqui o resultado da partida Estou de 4 Muito bom E já, já foram 14 minutos de vídeo Aqui, jogar uma partida, ganhei o um aumentador de velocidade e pra mim agora não tá diferença, porque eu tenho dinheiro, eu sou fita. Nenhum, eu não tenho dinheiro não. Mas eu tenho horas, eu sou fita. Porém, é um tipo de... Então eu vou mais... Eu vou quantas partidas? Não sei, vamos decidir. Mas eu disse que ia gravar somente 30 minutos de... do jogo. Mas eu acho que eu vou jogar uma hora. No máximo. No máximo! No máximo! No máximo. Thank you